Oi, gente, meu nome é Juliana, eu sou psicóloga na URSS Geraldo de Paula Souza. Eu faço parte da equipe interdisciplinar aqui da URSS. É, a URSS é uma unidade de referência à saúde do idoso aqui em São Paulo. Aqui na URSS a gente atende a pessoas com uma condição de fragilidade, seja ela emocional, física ou social. Então, nesse período da pandemia, a gente precisou repensar os nossos atendimentos e, e reestruturar um pouco a forma de cuidado. E aí, pensando nessa, nessa fragilidade, nessa condição específica dos pacientes que a gente atende e nessa reestruturação que a gente precisou fazer no serviço, nós começamos a fazer atendimentos é, online para os nossos pacientes, uma coisa que antes não era feita. Aqui na URSS o trabalho sempre foi foi foi voltado muito aos grupos. Então, a gente foi fazendo o levantamento durante o monitoramento telefônico, que a gente começou fazendo o monitoramento pelo telefone com os pacientes. E aí, a partir desse monitoramento, a gente foi levantando quais as possibilidades dos pacientes de usar dispositivos eletrônicos, de fazer uso de celular, de videochamadas. E e a gente foi vendo que muitos dos nossos pacientes conseguiriam ter essa possibilidade. Então a gente começou a fazer teleatendimentos, e isso toda a equipe. Então a gente começou a fazer teleatendimentos individuais e em grupo, e aí nesse sentido a gente conseguiu é, voltar com alguns grupos que antes aconteciam de uma maneira online. E, e a gente até se surpreendeu porque os pacientes se deram muito melhor do que a gente imaginou. Acho que isso foi muito interessante também para a gente enquanto equipe e percebendo que às vezes é, essa ideia de que idosos não conseguem lidar com tecnologias é, é uma ideia até um pouco preconceituosa da nossa parte, porque muitos dos nossos pacientes às vezes tinham dificuldade, mas Muitos deles conseguiram, né, assim, de primeira, ou precisando de alguma ajuda. É, mas a gente conseguiu estabelecer esse, esse, novo, esse novo dispositivo de cuidado, essa nova estratégia. E, e tem sido muito, muito válido, inclusive, agora que a gente tem retomado mais os atendimentos é, presenciais, os grupos, por exemplo, a gente não tem como retomar presencialmente. Então, eles estão continuando online. E, e tem sido uma coisa muito importante. Um dos grupos que a gente começou recentemente no formato online foi o grupo de cuidadores, que já acontecia antes, mas era presencial, e a gente conseguiu retomar esse, esse atendimento no formato online, né, com, com alguns dos, dos cuidadores que participavam antes, a gente conseguiu dividir, era um grupo grande, eram muitas pessoas, Acho que a gente foi percebendo essa demanda também dos cuidadores, porque acho que nesse período de distanciamento social, muitos deles estavam sobrecarregados. Então, a gente conseguiu dividi-los em grupo, é, alguns que já tinham participado e outros novos. E a gente tem percebido que tem sido importante para os cuidadores poder ter esse espaço. Outro grupo que também acontecia antes presencial e agora está no formato online, é o grupo Saberes e Sabores, que é da outra psicóloga e da, da terapeuta ocupacional, da Flávia e da Ana Carol. E existe ainda um terceiro grupo que a gente está conseguindo fazer no formato online também, que é o Tertúlia Literária, que acontecia também presencialmente. Essa é uma foto do dia que as meninas fizeram a festa junina Aqui com o grupo Saberes e Sabores. Aqui a gente tem um registro e do grupo Tertúlia Literária.